Sim, ouve, porque Deus ouve a todos. A oração não precisa você ter vontade de orar, porque não sabe, tem dias que ninguém tem vontade de orar, tem dias que você está tão opresso ou tão opressa que você não quer ter contato com Deus é sério, ou tá, tá doendo tanto uma questão que você não quer falar com Deus sobre aquilo, eu mesmo eu, eu escrevi inclusive sobre isso, eu, eu, eu contei uma experiência, eu estava no culto, eu ia dirigir esse culto de oração e cantei as canções mas sinceramente eu não queria orar, eu estava dirigindo o culto de oração, mas não tinha a Mínima vontade de estar ali hum, foi por obrigação do, da função. Porque se algum pastor falar que todos os dias do ministério dele, ele, ele fez com, tudo com muita alegria com a Mary Poppins, eu, eu desculpe, irmão. Só a base Ribotrio ou Prozac. Hum, não dá. Tem dia que você tá lá, mas o lugar que você queria estar é outro lugar. Você teria que estar tá com as pernas esticadas assistindo Netflix. Você não queria estar tá ali dividindo. Não. Mas e aí como a oração não depende de você para funcionar, ela depende do Espírito Santo, porque é ele quem traduz as palavras, e é ele que nos enche, é ele que faz a coisa funcionar, o momento de oração se tornou uma coisa maravilhosa. Você sai com o coração arrependido, né? Poxa, eu não queria estar aqui. E é o dia onde Deus opera muito. Terceira pergunta: Por que temos tanta facilidade para o estudo bíblico e tanta dificuldade para orar? É, para orar, aquele que conhecemos através da Bíblia orar para aquele que conhecemos através da Bíblia. Porque somos, como eu disse, frutos de uma construção de que o Deus, o Deus que nós servimos, é uma abstração literária. Isso, é, de forma muito sucinta, falando para brasileiros que e, mais, e evangélicos mais antigos, nós vivemos, vi, vivemos há um tempo atrás, experimentamos um cerceamento da presença do Espírito Santo em algumas denominações, porque isso era muito pentecostal. E aí, mais adiante, nós fechamos a porta para a manifestação do Espírito, porque isso é muito neopentecostal, então nós é, vamos buscar um Deus da literatura, nós, nós, nós choramos com, com a literatura, mas temos dificuldade de chorar no culto, de chorar no de oração, de levantar as mãos e, e dizer glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, porque... Dependendo do, do círculo que você está, isso não é permitido ou não é bem, -vindo com, não é, não é bem visto com, com bons olhos. Vão achar que você está se tornando pentecostal e daí se tornar pentecostal é quase pecado. Em grupos pentecostais, isso é, isso é mais comum de você é, querer buscar esse Deus, mas tentando, que é aí um outro problema, tentando buscar muito das regras para se alcançar essa... essa essa manifestação do Espírito. Tem lugares que tentam te ensinar a falar em línguas. Tem lugar que ensina você como é que, como é que você tem que cair. Bom, <risos> há exageros dos dois lados, tentando encontrar o lugar médio. Mas por que tanta facilidade para a gente estudar a Bíblia? Porque nós somos o povo que deu muito valor às questões racionais e esquecemos que Deus não é, Deus é estar presente, Deus não é um conceito é, abstrato.